Bem, vamos logo. voltar. Uhul! O caminhão! Ué! Uau! Não! É, o caminhão do vencedor! Vem acontecer! Ué! Galera, sai da. Não de nada, Ferdinando! Se aquele caminhão tá aqui, significa ser hoje? O que vai acontecer hoje? Ah, não sabe do. Meu pai! E quando meus chifres nascem, que o matador vai escolher um touro? Quem será que ele vai escolher? As pessoas verão dizerem: serem! Vai ser minha vez! Grande valente! O touro mais toda a Espanha só pra me assistir! O... Eu vou derrotar ele com estilo! Depois de todos os tempos! Bonito? Não! Vai ser sensato. Homem contra touro! Vai ser gravar a loucura! Fazendo de mim um cantonal, se vai, a pião. Eu vou viver o resto da minha vida como um rei. Vai sonhando. Eu já tô ensaiando meu sorriso da vitória. Valente. Sou eu que vou ser escolhido. Onde? Ah, não. Tô passando mal. Aí, ah. o matador tá aqui. Onde? Um guapo. Que? <risos> que maneiro. Oh, mamãe. Não tem matador nenhum. Eu o mais rápido e mais cruel. Eu sou. Esquece, Guapo. Ele vai me escolher. Isso é? Você nunca vai ser escolhido. Sabe por quê? Tão veloz que não vão me ver chegando. Magrão. Que... Por que não passa? Por quê? Você tá bem? Eu não quero a sua ajuda, esquisitão! De um saco de ossos, magrão! Oh. E tem aí, Ferdinando? Ah, nada. Eu também! Cuidado! Ah, o que não tem nada mais interessante pra fazer? Não! Ah. ah, nada! Aí, você esse cara? O matador vai escolher um touro e ele tá pra cima é mais divertido! Dá pra acreditar no né? ocupado com uma florzinha sem graça! Para com isso, valente! Vai fazer o quê? BRIGA! BRIGA! BRIGA! Eu não vou brigar com você, valente! BRIGA! BRIGA! BRIGA! BRIGA! BRIGA! BRIGA! Ah, oh, o touro florzinha tá com medo! Eu não tô... Não fazem! Pode bater em mim se quiser, mas deixa com medo. Então briga! É isso que eu estouro se... Que? Isso não tem nem graça! Flor em paz. Vai deixar ele bater em você. Ah, tanto faz! Fica com a sua flor sem graça! Trá, os adultos estão entrando! Ah, boa sorte, pai. E desejo sorte, perdi não. Vem, galera! Vamos ver eles daqui! Uh, Acaba com ele, pai! Que dono! Uau, legal! Sai da minha frente! Some daqui! É isso aí. Uh, uh, uh. Vou escolher, estou passando mal. Próxima vez, pai, fica quieto. Você vai acabar com eles aqui, Ferdinando. Tá olhando o que... Ele me escolheu, acredita? <risos> ah, você tá aí. <risos> você tem mesmo que ir? Tenho, claro. Seu pai vai lutar pelo sucesso na área. todos os touros, esqueceu? Sei disso. Que tenho, não entende, Ferdinando. É o sonho de... Bom, é... Não. É ruim se não for o meu sonho? Olha, Ferdinando, você ainda é filhote. Quando você crescer... Uh, seus sonhos vão mudar, tudo vai mudar. O seu coroa, eu garanto. Não brinca. É? Vou te falar que vai mudar. Você vai ser maior e mais duro. Vai entrar naquela arena e vai ser o campeão. Eu posso? Sério? <risos> e quando chegar a hora... Ah, Ferdinando. Você é campeão sem ter que brigar? Sim pra você. Juro. Eu queria que o mundo fosse assim de nós, filho. Você entende? Mas, não é assim pra nenhum. Tá na hora. Não vai? O quê? Aquele matador não tem... Eu vou lá. Você vai voltar. E depois que eu vencer, eu vou voltar pra cá e vou te ensinar todos... É a menor chance, sacou? Saquei. Os meus golpes, até os secretos... Aquele touro era frouxo. Eu sou. Aprenda. E os frouxos nunca vencem. Ser forte. Ah, o que você está fazendo aqui? Volta para dentro. Vamos, pequenininho. Não, vamos. Volta. Volta. Oh, Aonde você vai? Ele? Pou, você vem aqui? Um bezerro saiu! Veja é ele! Aí. estaba por acá hey, hey, córame, hey. tudo bem Shhh, tá tudo bem não tenha medo pequenino olá <risos> Vem <risos> ah. Eu... logo Eu vou cuidar bem de você casa. É. Yeah, I never knew just I... Tudo bem, sua vez. Finding something safe. Quem é Não. meu meninão? Bushi! noite, Boa noite, Não. Achei que eu era o menino. Ah! Running, cause I'm happy to call it I belong, <laughs> to call it. I'm good knowing, Getting all that insecurity. <laughs> How that feels. Yeah, I kind of found a new me. I'm okay Ooh. with no one else. was too much? All I want is so. Being me was hard enough, so being so. Jorge Não. Vamos lá, Jorge, acorda pra cuspir E levanta, dorme o Ah, vai ser ótimo Eu sinto isso nos meus chips. <risos> Música pros meus ouvidos Paco, o pacotinho <risos> E aí, Amipreço é E aí, Paco. Paco Você já me viu empolgado? Olha, eu tenho pé não, Tá empolgado com um grande dia? É empolgado? Vou Vido da péssimas notícias Porque hoje é o festival Péssimas notícias Opa, opa, pode parar por aí É proibido. Aí é que tá o problema Esse ano Somos mal das flores Simplesmente o melhor dia do ano. <risos> Ei, eu acabei de colocar as galinhas. Ô Maria Tá pronta pra usar essas asinhas? Maria? Ai não Maria Deixa pra dentro Não Vamos... se atre... Maria pro sol você está de parabéns Maria! Acabou de mandar, mas. Eu não vou, hein? As leis da natureza afirmam isso e... Muito bom, Maria Quem disse que galinha... Touros são cachorros e... touros são touros é, tá certo. Eu afirmo isso Galinhas são galinhas Ai, vai cachorro... eu não teria encontrado essa fazenda E não seríamos... Ir... Normal Aí, se eu fosse um touro normal, eu... não Seria esquisito É sério? Então por que irmãos? Um cachorro e um touro não podem ser irmãos Irmão Aí, rabo para com isso. Esse é o rabo balança quando eu chamo você de irmão. E vamos nessa antes que todo mundo vá embora sem a gente. Ferdinando, espera. Eu... <risos> Ser esquisito é normal agora, irmão. Achei você. Tá. Tenho que te falar sobre isso. Ah, desculpa, Nina. O Ferdinando não vai poder ir com a gente. Pronto pra ir? Ah. <risos> vai com a gente todo ano. Eu sei, mas... E... o ao festival esse ano. Mas ele eu também não vou. Ele não é mais um bezerro. Então isso é pro bem dele. Mas pai, eu é o Ferdinão. Meu amor, escuta. E essa fazenda? Ninguém conhece ele como nós. Do. <risos> Filha, fora da... <risos> pequeninão. Eu vou trazer pra você o... Bu Desculpa, pe... Que mais bonito da cidade, tá legal? Flores não tem tanto valor assim. Ha, nem... Ei, se anima, amigão. Pode levar o Paco. Vai ser divertido. Você acha? Que me pague, eu vou a esse festival. Olha só, a gente pode... Eu não estou nada empolgado. Ai. Nem um pinguinho, viu? Não sou mais bezerro, mas e daí? Podem me amar, mas não faz sentido algum. Eu não. Eu ajudo. Eu vou! Mas, além disso, quanto maior, mais eu. Não, Juan disse que não. Juan disse que não, então não. Não. Não, não. Ai, mas eu tenho que ir, mas eu tenho que ficar, eu tenho que ir, o que? Mas a Nina vai sofrer muito sem mim, ela precisa de mim. Se aquela laranja não cair até o contato. O que, que eu faço? O que, que eu faço? O que, que eu faço? O que, que eu faço? Ai! Se essa três, eu vou. Um. Pra que é que você precisa dessa pedra? Pedra ainda estiver aí. Quando eu... Chocante de eu contar até dez, eu vou. Um. Tá bom. Se esse ovo não... Ai, não chocou. Festival das Flores. Ah, dois, três, quatro, que você dar no dez. Uhul! Eu tô indo, hein! Aqui, tá <risos> e, esqueceu sua bicicleta eu vou deixar bem aqui <risos> nossa <risos> uh. Uh, nossa <risos> <risos> isso aqui tá melhor do que da última vez <risos> <risos> hum. Hum. Hum. Que cara estranho. Ah. Noiores, noiores, não, Vou te dar oh, uma coisa do balão de porquinho. Dá-dá-dá-dá e ser esse globo? Oh, ótimo, mire esse globo, menino. Outro balão, tá? Graças, senhor. Que sabe? Tá. <risos> é a tudo, senhor? Oh! Ferdinando, você não devia. Como um touro não. Tá tudo bem, tá tudo bem Ele não vai machucar ninguém Temos um problema aqui Eu sou, a fera. Eu sou fera! Você tem se olhado no esp. Mas uhum. o espelho assistiu a Ferdinando! Volta pra fazenda! Eu vou segurar ele! Ele ultimamente. Ei, não me deixem falando sozinho! leve oh, de 900 quilos. Você é uma pena. Uma pena? Oh, devagarinho. Oh, my God. Não precisa fazer isso! Nós estamos tá machucando ele! Ai. Não, não, não, não! Pra trás! Por pra favor, trás. me deixa levar ele pra mão! Ah. Ah. Ah. Selvagem! Olha o que ele fez! Temos que levá-lo embora! Casa, ele é bonzinho! Bonzinho? Ele é um animal! Moreno. O senhor precisa ver uma coisa. Bora, querida! Senhor! Нина! Нина! Eu não quero voltar para cá. Não. Eu quero sair daqui. Parem o caminhão. Parem o caminhão. Não, não, não, não. Isso não pode estar acontecendo. Ele vai arrebentar esse caminhão. O que eu disse, senhor? Não, tá vendo o engano. Parem. Doutor Moreno, é uma fera. Vou pegar a cabra para Traga uma cabra pra acalmá-lo. Cadê a cabra pra acalmar? Mama! Não é assim que se trata, madama! Opa. Olha a violência, rapazes! Eu sou uma dama de acalmar. É pra me acalmar? Isso mesmo. Ah. Oi, grandão. Meu nome é Lupe. Eu vim aqui pra depois. Vamos respirar bem fundo para... Mesmo. Eu tô aqui pra você sossegar. Assim você ah. pode botar pra quebrar... Inspira. Ah. Respira. Não Relaxar. Espera, espera... Ah. De repente é você que não tá ajudando. Já pensou nisso? Não. Me ajudou. Ah, é? Bom, não é? Ótimo! Agora eu que vou ter que me acalmar também! Não, porque ninguém quer ajudar a cabra fedorenta que acalma! Não. Inspira! Eu Inspira. preciso! Ele é um monstro! Ai, ai! Uh. <risos> o quê? <risos> oh. Eu caí em cima de alguma coisa pontuda. Cuidado, trapalhão. Podia me matar. Oh, desculpa, foi sem <risos> querer, foi sem querer. Prontinho, Puta bisteca, você é gigantesco. Ah! Mal entendido, eu preciso da sua ajuda. Peraí, Escuta, uh, é loop, não é? Ocorreu um grande... Quero, seria super incrível. Ah! Segura o coco, você... Quer a minha ajuda? Toda a minha vida de cabra-pungueta, seu moço! Eu esperei nesse momento! Pu <risos> esperei! Oh. Esperou? Oh, é, esperei! para pra acalmar ninguém! Não! Meu verdadeiro destino. Acredite! Eu não sou a melhor cabra! Uh, olha esse peitoral? Uh, oh, é como é ser treinadora? Tá bom. Uh. Vamos ver esse filé mignon? Uma espécie de dois tourinhos dentro de um único tourão. É, tô gostando, tô gostando muito. Filé mignon bonito, hein? Ele é mioma 10. Vamos trabalhar isso. Do que você que tá falando? Trabalhar o quê? Ah. Hum. Ai! Os reflexos estão fracos. É por isso que tá aqui, né? Uh, não! Escuta! Eu vou preparar você para torear na arena, meu amigo! Uh. Com seu talento e meu treinamento especializado, vamos. Tá, eu preciso voltar pra casa. Já tá em casa? Consegui! Já! Yeah. Não, eu acho que não vai rolar, não. Ah, vamos passar de olá para olá e um dia Destruir um vilarejo inteiro, não é? Errado. Foi um... Ah, deixa de ser modesto. Você é o touro que... De... devorou um bebê? Não negou? Interessante. Um acidente. Hã? E você devorou um bebê mesmo? Você acha que eu... Ele é grande e... Ah, para e foi! Eu nego. Eu nego tudo! Pra tá você pra turma, eles vão fertilizar o pátio! Não, não, não! Fini, Eu tô ansiosa pra apresentar. Uh, é. Uh. Uh, peraí, eu, eu tenho que. Ah. ah é? Eu não tava aí, pessoal! Como é que tá? Lupinari! Tá pra vocês um novato? Ele é um monstro! Hum. E eu tava com nada, mas agora mudou! <risos> Quero apresentar aqui é meu melhor amigo mais querido! Eu sou a treinadora dele. Eu já comentei que o garotão aqui. Ei! Esse nome é ridículo! Qual é mesmo seu nome? Ferdinando? Eu vou. É, Ferdinando. Oi, pessoal. Peraí, você conhece. Fala seu nome, matador. É, sou eu. Você cresceu bastante, hein? essas Essas trouxas? Eita, Ferdinandinho! Ô, magrão, tá de boa. Minha nossa! O que. Me arrependido de ter chamado você de esquisito. Não esquenta, não. É isso aí. O primeiro e único. Ah. Eram pra você comer! Ah, oi, para é, gua... Pra nos intimidar! Porque eu vou te falar uma coisa. Entendi. Você voltou pra cá, tamanho assustador. Ai, caramba, tinha. Eu não vou ser intimidado pelo seu doce, seu saco de carne do terror. Você! Eu não te conheço, mas eu não tenho medo... Tô com o traseiro dele. Ah, ah eu não vou... para pras minhas narinas. Vamos, você tá falando... ...cabrinha. Ah, agora tá falando... Vou levar desaforo de uma não ah. com você, a sua... ...quina seus pais, pare, eu vou embora. É... Com o meu traseiro. Ah. ah, vão ver se eu tô nas... Hum. Olá, máquina. Oh. Tem uns rostos novos aqui desde que eu saí. Ai! Tranquem touro. Não fala nada, não sente. Oi! Ele foi criado em laboratório! Um simpático. nada? Sente? Ele lembra? Ah, tô com o. Oi, valente! Como oh, assim não me viu? Ah, saquei! Porque eu sou pequeno. Ai! Ah, não vi você aí, Magrão. Tem coisa que não muda nunca. Pelo, e sabe o que você é? PRECONCEITUOSO Você fugiu com o rabinho entre as pernas Eu nunca pensei que voltaria pra cá Olha pra você Crescidão Quando você Agora que você é fortão Tá achando que é melhor cá. Então somos dois Não, já entendi ele sabe que é melhor do que você Não é isso, bom Do que eu O quê? Corrigindo, Valentino, na verdade Eu tô feliz que voltou Tá feliz Badal Eu não disse isso Você disse com Zó O touro de verdade aqui Assim vou ter mais valor Eu tô... É ótimo ter outro... Bem-vindo, Ferdinando. Oh, quando der uma surra em você na arena. Te odeia, viu? Que loucura. Todos me odeiam. Uau. Ele... É muito ódio. Se ficar pensando nisso... É, odeiam você, me odeiam, se odeiam entre si. Passou. Rola até uma deprê. amigo, vou lhe mostrar suas acomodações Pode ir entrando aí Pesadão hein É aqui Ai, tá legal Entra Não gostou não? Sabe onde eu moro? Num balde Tá menor do que era antes Antes de trazer minhas coisas, se não se importa De Olha ele aqui Tomei a liberdade Toque feminino Peraí, sabe o que falta no nosso cantinho? Deixa hum. aqui, é pra você. É ah. Um pouquinho só de oh, Excuse-me Boa noite, amiguinho. Não deixe os mosquitos. Tão oh. violentos. Morderem você. Tô falando sério, tem mosquitos, eles. Hum. Hum. É sobre os mosquitos ele viu o Ai, que... Que... Nossa, você falou sério. Que, que... Ah, tá bem, vamos fazer a moda antiga. Estão tentando roubar minhas coisas? Ah, não, a gente nunca. É. Me desculpem, baixinhos. Eu não falei por mal. Não, nós não. Tá ofendendo a gente, Ei! Não somos foinhas desonestas! Somos ouriço. Não, não. Não, não cai nessa, Naldo São foinhas desonestas? Tô de olho, ladrõezinhos. Não somos os desonestos. Ela sabe o que somos. É. Oh, Tchau, espera, aí, espera. Os ladrões somos sobreviventes. Ai. Não devora a gente, por favor, meu maior medo é ah. morrer. Ah. Ah. Oh, você quer dançar? Vamos dançar. Ah, me provoca o ah. espetáculo é devorado. Ai. Não vou devorar ninguém. Ah. Peraí, peraí, pode parar. Tinho, aí. Separar. Ah. E você, eu não, não vou... Não, irmã, você sabe que nenhum touro é bonzinho. Hum. É. Você não é igual aos outros touros, ou é? Não se engana. É suave e macio. Como? Mas todo marreto. Não, não, olha pra ele. Eu acho. Tá, vamos recomeçar. Eu sou um. manteiga. Obrigado. Não? Eu sou doce. E eu sou quatro. Ah, e o que houve com o três? Ah. Foi mal. Olha, podem pegar Falamos sobre o 3. Ah. Precisa falar de novo. Ah, ah, ah, ah, ah. A flor... comida que quiserem. Eu não tô com fome. Ah, Uhul, é sério? Deus, por enquanto. Oh, fica. Ai, ade... Ah, não sei não. Tá bom, falou. Uhul, Eu boto vocês lá em cima. Ah, obrigada. Pro bonzinho. Ah, é. O bobão não vai sobreviver. é de graça. Prazer, viu? Que tu... Eu quero voltar pra casa. Um dia aqui. Volta, volta. Volta. gente. Vou pra casa. Eu vou pra... Tudo bem, eu... <tos> Caramba, como dói! Vejam, quem não vem querendo vir por nosso lado todo. Quando? Olá, Klaus! Conhece as regras! aí será que seca? Ai, que tolinho! ele não como você chega do outro lado? É que pode me ajudar? Como é que eu chego do outro lado? Ah! É só pular! Deixa eu pensar só um pouquinho no assuntinho. Bate o casco, bate o casco, caos, bate o casco. Credo. Só que não! parem meu querido. E esse aí é o lado dos torres. Filho. Esse é o lado dos cavalos bonitos. E vocês, feras feiosas, ficam aí. Nem pensem. É é. Cavalos bonitos ficam aqui. Anos. Yeah. <risos> ya. Dá até pana de vo Vir para o nosso lado. Senão a gente chama os humor, nós Nunca, nunca. Nunca não tinha em Não tem como fugir. Nada passa por. Tô. Temos fora de gatinho. Flexibilidade. Hipótese alguma, jamais. Estamos de olho em tudo, a nossa retém. Mandou <risos> bem, hein? A de, de macaco. Adição perfeita de um coca dia com seu fedor horrendo. Shô, show. Passa fora, fedor rento. Tenho um lindo. <risos> Porque os pais dele nem eram parentes! Ah, nossa... Ah! Lata de sardinha! Ah, o povo adora em porca... Tá estragada! El primero, el primero. El primero El primero, el primero. El primero, el primero, el primero. El ¿Okay? eh, eh, primero, pues el primero. qué? Caballeros, prepárense. Quem? Aí o que na Tem muito! Olha tu! Para-te aí! Olha! Ele... Primeiro! Você consegue, Guapo? Vai com... Toureiro bom na Espanha! Mas só existe um... Não. Ai, mamãe! Não! Tudo! Você arrebenta! Aí, Guapo! Sem pressa! Ele, mostra pra mim! Minha porta é a direção se a. Olha! Deixa aquele trouxa te intimidar, Guapo! Cadê? <risos> Tu é primeiro. Hatting. Ele pivou. Ele primeiro, el senhor. Eu te amo! Senhor, ah! aqui em minha humilde caça, é uma honra. Não aperta. Bem-vindo à Casa del Toro. Que alegria receber... Sim, como braços, pernas, peitoral, É e... Tomão. Minhas mãos são os meus instrumentos. Compreende? Bom, hum. bom. Estou aqui para escolher um touro. Ah, é claro, senhor. Minha luta final. Um touro. O melhor. Uno. Um? Não, é claro, nasceu. O, vamos... o melhor. Para o melhor touro. Contra o melhor touro. Para ver vamos... quem é o melhor dos melhores. Sim, eu compreendo. O Nos melhor. Mas... Contra o Melhor Só ele primeiro sabe quem é o melhor. Diz. Tem um touro novo que será perfeito para o senhor. Silêncio. Ainda assim, eu me sinto ofendido. Fa Desculpe, não quis ofender o senhor. Ai. Ah, hum, o meu, eu imagino. Qual é o melhor quarto da casa? Uh... Me contento com esse. Prepare os touros para o senhor. Pre Me avise quando os touros estiverem prontos. Primeiro, uh... vamos, vamos agora. Sim, senhor. Escuta aqui, Nando. Eu tenho apenas 30 segundos. Ah, vamos. Segunda, destrua tudo que se mexe. E a terceira, vai tipo lhe ensinar as regras de atorada. Primeira, se defenda. isso não é pra mim. Relaxa, amigo. Essa tá no... Uh, são só essas regras. Não tá complicado. Não acredito. Sua beleza Gandone, boom. Você vai, papo. Ele primeiro vai dar só uma olhadinha nessa... Em Madrid, gritando o seu nome. Lu, pé é direto pro show. Já tô até ouvindo a galera... Vou mostrar o touro novo primeiro. Luta, luta. Tem alguém aqui que é o protegido do. Olha só! Protegido do patrão. Eu espero. O patrão! Aí, se liga! Ninguém gosta do. Pegar Ferdinando. Verei esse dia minha vida inteira. O bicho vai. <risos> Essa, e vamos uh, dar 110% ai. do nosso potão. Oh, chegou a hora. Vai lá! I Espero que não seja no meu balde, guapo. Tencial. Ei, amigo, tá se sentindo bem? Não, não tô nada bem. Só pode ser no seu balde. Uh, que A primeira fila. Quero sentir a emoção de perto. Uh, até. Hum. Beleza, falou. Procure se divertir. Vou sentar. Boa tarde! Me impressione. Solte os touros! Não, Eu não, eu, não eu tô fora, obrigado. Vai. Não, não, não, não, não. É um Pãozinho de Deus! E vocês? Anda! Esmaga essa galera! Cuidado! Abidem-se ah! ah, em paz, madrão! Ah! Mussi, do lado! Ah, do lado é? Ferdinando, ele primeiro tá assistindo. Bate alguma coisa? Ah, nem doeu! Se não bater neles, eles vão bater em você. Sai da frente! Eu não, pra ser sincero, eu não suporto violência. Olha, se Tanto ...pra briga, cai dentro! Uh, guapo! Uh. Tá pronto. Ah. Ah. Acha que tem alguma chance, Guapo? Mostra... Faz o Aí se deu mal, valente! Ah. Pra ele, quem é o campeão aqui? Mostra seu talento pro eu primeiro. Ah, pode deixar. Eu vou mostrar... guapo Não saia do tipo! Oh. Não, saia é do tipo. Ei, me solta! Ah! Touro no chão! Ah! Basta! A tourada é uma batalha de habilidade. Ah! Espere, senhor! Dê outra chance aos touros. E força! Esses touros não estão com nada. Se eu não achar o melhor touro para o melhor touro... Minha luta final é daqui a dois dias. Voltará a usar o seu rancho. Deiro, até lá... NENHUM TOUREIRO Então o que você que tava querendo? Na... Por que a gente ficou mal na fita? Você deixou a gente muito Fazer seu desmiolado Quer deixar a gente mal na fita? Ó, tá, guapo Ajudar? Tem essa de ajudar, não? Hum. Mal na fita Eu... Eu só tava querendo ajudar Cheguei pela metade Deve ser, porque ele não é hum. Ai, você é o pior touro que eu já... Ferdinandinho cresceu bastante Mas ainda é touro de briga <risos> ah. Porque que eu não quero brigar não quer dizer que eu tenha medo É, isso... É o medrozinho assustado de antigamente Só por matar, né Nando? Não, eu não sou uma máquina de matar Isso é ridiculístico, olha pra ele O amigo é uma máquina de beijo E eu não devorei um bebê Eu tentei te falar, Lupe Não destruiu um vilarejo Tá querendo me dizer que o não quer brigar pela vitória Deu nem uma mordidinha? É... Aí é, eu não tô entendendo mais nada é. Eu também não. Olha na arena. Eu não gosto de briga. Uhul! Olha quem foi escolhido pelo. O que que você quer? Uhul! Uhul! Aham Guapo vai pro grande show, hein? Pelo primeiro. Quem é o tourão agora? Ah. E... O que aconteceu lá dentro? Eu nem desconfio, mas só aí. Que doideira é interesse? Eu nem sei. Santista toda é essa? Alguém ao... me. Deve ter sido épico. a Aqui sim! Ah não. Até mais, eu vou ser famoso! Gente, pra onde vão levar ele? Mais ah. otários! Espera ah. aí, ah. Vão levar o guapo pro abatedor! Você. A culpa é toda sua. Ah, me poupa. Você deixou ele confuso. E só por causa disso ele merece ir pra lá? Guapo nunca ia entrar numa arena. Já sabemos disso. que mudaram desde que você fugiu. Agora, quem não é bom de... Presta atenção, touro da flor. As coisas por... Tchau, churrasco. Vira churrasco. Você tá bem? Porque eu. Magrão? Ué, Ferdinando? Com alergia. Ah, é, é claro. Eu não estaria bem. Eu só tô. Lei no ar nessa época do ano. É isso aí. Muito. Não, isso. É... Tem muito. Pólen. Olha. Eu sinto. Pólen. Meus olhos lacrimejam. Touros, não. Tô muito pelo guapo. Eu sei que era um amigo. Gente, tá? Eu tô bem. Ah? Tem amigos, Ferdinando. Guapo era meu concorrente. ele! Você tem que tirar da sua cabeça, tem que controlar. Tá bom. Quantas vezes eu disse pra ele. Foi mal. Não é feio ficar. Seu medo, sabe? Mas ele não escutava. Não vai contar pra ninguém sobre isso, né? Fica triste, magrão. Conversar sobre. Sei lá, alergia? Eu não vou contar nada. Mas se quiser Valeu, Ferdinando. Você é legal. Eu tô aqui. Olha, se você não quiser acabar como o Guglão... Ferdinando. Nisso o valente tem toda a razão. Papo, você tem que entrar de chifre no negócio. Ah! Ah! Uh! Ah! Ah! Ah! Que eu vou te acertar. Vence mais uma rodada! Desiste, cara! E o barril! Você tá assistindo! Aí, grandão, não, não. aproveita o matador! Deixa comigo, deixa. Ah, ah, ah. Hum. Como é que eu tô pronto? Olha ah, ah, só. Ah, vamos, vamos, vamos meta. Ah, ah. Oh, oh, oh. Inveja? Dois, três, quatro, ah, é, é isso aí uh, uh, uh, uh, uh. Você informa pro ele primeiro A partir de agora, você corta pra vida, Nando Temos 24 horas pra colocar o vou... neto Seu lá. barril comigo. Não é gentil, não é o touro da flor Você é uma ah, máquina de matar não. não, coelhinho, não O barril vai morrer Agora eu sou... Coelhinho! Coelhinho? Ah, Acorda! Ai. Ah. Não vá para a luz! Eu quase te matei, foi mal. Vive, coelhinho, vive! Você tá piorando a sua rep... <risos> Podia encarar outro touro e mostrar toda a sua... ...putação, rapaz, pedindo desculpa para um coelhinho. Que me porra? Sua energia! Ah, Quem fez isso? Quem me empurrou? Foi você, não foi, né? Eu confesso, Angus. Fui eu. Oh, perdido, perdido, perdido. Ele primeiro vai esco... Ah, eu tô perdido. É culpa do seu nervosismo, Angus. Você vai ficar bem. Olha um touro amanhã. Eu tô falando com uma porcaria de um trator. Sou eu, eu, sou o próximo. Não, eu não vou, não vou. Primeiro guapo, agora... Posso sussurrar sua ouvidinha? Posso te contar um segredinho terrível? Hum? É que eu não enxergo um ouro? Claro. Assim que descobrir, será o fim do Angus. Muito bem. Angus, peraí, peraí. Ô, ô. Vou direto pra bater no ouro! Já era! Enxergo? Olha! Uma pedra! Outra! Eu. <risos> Mas pedra! Gente, esse cachorro é feio de mico! Ai que eu te pego! Seu se moço e se... ele! Meu inimigo! Eu consegui! Finalmente eu venci o ferrão! Você vence! Vem! Vem! Vem! Vem! Vem! Vem! Espetáculo! Ah, Ferdinando, por que você fez isso? Você me deu uma chance de brigar. Além disso, não foi nada demais. Se não cuidarmos uns dos outros, quem vai cuidar? Para mim foi, uai. Dá licença, desculpa, estou tô até sem graça de cortar o... Clima, posso falar com você um segundo? Você fez uma coisa muito bonita, rapaz. É? Eu cheguei a chorar. Eu juro. Para de achar a concorrência! Vou... Vem cá. <risos> Quero te falar uma coisa. Lupe, eu não Já sou entendi. Um... Você não você vai querer fazer massagem no casco do valente agora? Gosta de ver sangue, tripas, espadas e gosta de briga de touro. É porque você não gosta... Tá, eu vou explicar. O segredo não é esmagar nenhum tipo de violência sem sentido. Dá é pra explicar? Os passinhos, o charme. Não pense em... cabeças. O segredo é o ritmo. Dança! <risos> Isso como uma luta? Pense nisso como uma. Toro! É alguma piadinha hilária pra fazer. Oh, oh, oh, oh. Uma dança de pernas mais lindas para dançar. Torros têm patas curtas, to... já gente rir. É que nós cavalos temos as. Uh, vá comer um bife a cavalo, seu mitid. É? Olha pra mim! Como um touro grande e atrapalhado faria uma coisa. assim uma besta! Tudo bem, Lupe, eles têm razão. Afinal. Assim é. É chama isso de dança, meu garoto. Tem gingado é. que é dança. Ha. Nein, isso é justo. Lupe, a minha gaita. Três contra um, é isso Fazer melhor, não comemor. Eu quero ver você. Corre ainda convencido. Tenta isso. Ai, eu odeio. Eu vou entrar. Está na hora do show. Fit tight like a Kodak. Just try and stop. Ball hooks in the Kodak. Os de Não vai ser ah, É isso aí! Porque aqui a gente vai levantar. porque dançar não é com vocês? Vão pela sombra! é Touro! Como é que é, cavalinhos? os tropos. Foi bom demais na lição naqueles... PAM! E <risos> por que que a gente não fez? Nunca! Máquina, você tá sorrindo? Bones, eu não ria tanto desde. <risos> Quero ver vocês rirem no abate. Isso é coisa rara! O um sorriso! Não, não, se conseguirmos sair daqui. Tedouro, é pra lá que vocês vão. Não, mandam a gente pra batedouros se formos diferentes. Tem lugares por aí onde não botam a gente pra brigar, né? De volta. É, Ferdinando, por que te mandaram de. Se é tão bom fora daqui, por que te mandaram? Se acha diferente, mas não é. E volta pra cá. Por quê? Porque você é um touro. Nossa única saída é derrotar o matador. Mas aproveitem bem, bailarinas. Continuem dançando na arena. E é isso que eu vou fazer. Não escutem ele, amigos. Ele tem razão. Amanhã eu vou estar no caminhão do vencedor. A gente. Foi mal, Ferdinando. Eu tenho que voltar a treinar. Nós somos todos. Esse é o único lugar para. Você também devia ir. Pessoal! Nando, eles têm razão. Eu entendo. Mas eu vou embora hoje à noite. Não, estamos ficando sem tempo. Se eles querem ficar, eu... Nando, Acabou. Vamos embora daqui, Lupe. E pra onde vamos? Todo mundo odeia as cabras. Olha, não tem que ser desse... Aqui cachorro come cachorro, touro briga com touro. Tu... Diferente. E a Nina? A Nina vai amar desse jeito. Você vai pra minha casa. Lá é... Nina. E... O que é o amor? A você. Quem é essa tal de Nina? E você acha que eu vou abrir? Você vai? Campeão? Oh. Claro que vou, era um simão do meu sonho de três dias de treinar um touro Prisão com meu melhor amigo Só tenho um problema Sonho ridículo, eu tenho um novo sonho Me mandar dessa... segue fugir daqui? É minha, esse lugar é muito vigiado Ninguém... É claro que não Isso não é verdade Touro? <risos> boa sorte na tentativa, amigo Olha Um touro querendo fugir da caça del touro é, a gente conhece uma saída. Eu preciso da ajuda de vocês. Conhecem uma saída? Uh, uh, uh, <risos> Sério? Mas o que a gente vai ganhar com isso? Gente pros ratinhos? Pra começar, somos ah, ouriços. Uh, uh, uh, peraí, dá licença. Você tá dando um meu presente? Tá com uma porcaria baratinha. E você nunca, nunca, jamais vai nos comprar. Se comprando. não. Dá pra você, você podia se esforçar mais Fique é tão feliz Ah, é, eu sei, mas você Esse é o plano? Querem que eu fuja entrando na ca... Os fritos? Eu adoro frituras Você quer sair daqui? Se formos apanhados dentro da casa, estamos. Vamos em frente. Beleza. Passa. Ele não quer. Tá bom. Exatamente o que fizermos: bolas! Vou fazer exatamente igual. Agora você. Hum. Hum, é. Eu? Entra lá? Uh, uh... Você entra direto. Você já viu a minha cintura? Força de vontade ajuda, viu? Peraí. Eu oh. não faço. Não. Eu tô preso no tabu. Tira a minha voz. Ah. Ah. Ah. Ah. Funciona. Tá, beleza, temos que fazer alguma coisa. Ah, que escroto. Oh, saca meu nome em cima, saca meu nome em cima. Somos orientes <mimitado> fofinhos. <mimitado> ah! Beleza, é assim. Depois, você tá livre. Mamão com açúcar. É só passar direto pela cozinha até a porta da frente. E depois. Para o mamão. Dá pra tentar ser menos barulhento? Aí. O que alguém faz com 53 espadas? Que coisa medonha! Esse aí é... podia derrotar matador. Ele foi o touro mais corajoso que eu conheci. O touro nunca vence. Todos acreditaram. Vamos lá, Nando. Você vai pra casa. Logo, temos que ir agora Os outros ainda acham que conseguem vencer O quê? mando é sua única chance Deixá-los acabarem na parede Amigos Como meu pai achava Não vou... Acordem todos, vamos lá Temos que fugir agora Temos que sair daqui, esta noite Ele primeiro vai escolher um... Você tá maluco, seu doido? Baita surra Não, nele. não, não queiram ser escolhidos. A touro pela manhã. Não vamos a lugar algum. Eu vou dar uma barra ah, É aí que tá. Nenhum touro vence. Nunca. Acreditem, é uma sentença de morte. Bobagem! Quem vence no moreno? Eita! Que destino cruel nos aguarda. Eu estive na casa do Moreno e eu vi. De onde veio esse? Muito mais. Não tem E tem muito mais gigante. Mas eu tô falando, é apenas outro abatedor. De jeito de vencer? Te colocam pra lutar numa arena Fica hum. a saída, é a porta dos fundos Tá maluco? Você... Por que acreditar no mitroso? Que acha que é o... É assim que a coisa funciona Não tem mais nada de bom pra você aqui Não escutou o que eu disse? Touros lutam ou são abatidos Eu não tenho medo de nada não. Valente, vem com a gente Não! Do que você tem medo? Vir, me enfrenta! Eu não vou brigar com você, Valente Medo... Pode ah! Valente! Ah! Para! Você Trouxe. Luta! Pai! E os é frouxo! Ah! Como seu. Ah! Ah! Ah! Ah! São sempre abatidos! Ah! O que está acontecendo? Aqui? Eu vou enfrentá-lo em Madrid amanhã Exatamente, máquina. Temos que tirar você daqui agora. De... Chifres na parede. <risos> isso é sacara. Não, não. Não diga isso. Não vou embora. Ah, não. Eu conheço a Bran. Eu só vou se todo mundo for comigo. Oh, assim você me quer. Tá legal. Tá feliz agora? Eu disse? Diga. Conta comigo. Tô junto. Hum. Se todo mundo... Claus? Greta? Nein, nein. Hans, eu. Sei. Me perdoe pelo que eu falei sobre sua idade, roto. Não posso ficar zangada com você. Vamos lá. É seu... o um cavalo que está cheio de vergonha e arrependimento. Meus <risos> filhos de garranhão! Dá o um pescocinho da paz! Fazendo Mu. Hum? Mu? Quem tá. <risos> O que significa isso? OURIÇOS FEDORENTOS Você entrou aqui, torro fedorento. Eu não Ai, Eu estou certo. Vem todos os não luz, que não não não Beleza, vamos nessa! Rápido. Mexeram com os OURIÇOS errados! Não, não vai. Um daí! Hum. Vai só parte de nada. Valente. O que está fazendo? Valente! Que. Ah. O que acha que eu estou fazendo? Eu vim tirar você da. Olha pra mim! Eu tô acabado. Vamos, não temos tempo. Você não entende? Quem não é bom de briga vira churrasco. Ei. Ah, claro. Isso faz muito sentido. Mais do que um par de chifres. Vem com a gente. Isso aí. Mas não tem que ser desse jeito. Você é mais um amiguinho das cabras? Não, isso é comigo. Você... Para eu cheirar flores e virar a desistir. Você pode viver como bem quiser. Mas não pode. É o guapo. Valente, vamos lá. Eu achei que você era bom de briga. Vai embora. Nossa. Já vi que tava errado. Guapo! Guapo! Guapo! Oh! Sérgio nardo, Eu não fui! Guapo! Oh. E isso é muito bom, vai por mim. Eu vou descer você. Escolhido pelo elo primeiro? Eu sei, eu sei. Que não ia sobreviver. Ai não. Ah, que bom! Que maravilha! Eu achei! Ah, me ajuda! Aguenta aí! Não. Aguenta se. Ferdinando! Solta, não me solta! Certa, não me solta! Ah, ah, ah. Estou precisando de um chifiêsta? Oi? Ah, ah, ah. ah? não. Você tá bonitão. Ah. O quê? Qual é o problema? Nada. Ei, vamos sair daqui ou não? Até não, não, não? Que não foi tão ruim, é, bem relaxante. <tos> Você. E agora, quem é que vai nos. O <risos> que vocês estão fazendo? <risos> Salvar! Alguém <risos> oh, <vem> aí. <risos> e tem um pegador de gelo. <risos> ah, aí vem ele! <risos> Oi, pessoal. Isso, isso. Entrem todos! Bom... O não morre. Tá legal, eu mereço... Tudo bem, amigos? Sim! Enco... Você sabe mesmo dirigir? Vamos descobrir agora! Temos Vamos. companhia! Vai! <risos> enfrentar você na arena. O senhor também está vendo se perder o meu touro. Coelhinho. Ah. É com vocês. Ah. Eu sou um touro, eu não sou médico. Vamos nessa, ambos, você com... para lá, Sai em cima de mim. eu te peguei por isso nada pode nos deter agora eu nunca tinha vindo pra cidade grande pessoal eu tô faminto Andy tô emocionado vamos rápido Eita, como é que é? Vamos lá! Hã? E agora, Nando? É isso aí! Ah! Temos que pegar o trem! Pessoal, vamos nos ca. Valeu! Uh, faz o que eu fizer! Desculpa! Opa, foi mal! Legal! Deixa comigo. Mas aquele é um ônibus. É isso aí, o trem. Você tá ficando cego, rapaz. Boa noite. Segue a gente, rápido O seu bumbum Anda, guapo Eu não quero morrer olhando ah, Eles estão ali, peguem eles serviço senhor. Ah! Pula pra cima pessoal. Continue empurrando. Empurre então. Vem vem aqui ah! pessoal. Se for. Estão vindo. Vem, vem. Vai, Vai longe. Tá, tudo bem! Sobe aí! Eles querem você! Você vai... Foi... Mais feroz, Nina! Luta final! Nando O que eu conheço Você consegue Preste atenção Você é o touro mais corajoso Mas você vai ter que lutar Dessa vez, Nando Por favor. 嗯。 achei que eu <risos> nunca mais veria você <risos> Tudo da flor conseguiu. Caramba! <risos> e aí, pacotinho? Você se multiplicou? Nem um pouquinho. O rabo não me Saudade, rapaz. Eu não senti saudade. Dá algum jeito nisso. Cobra. Gente, irmão. Eu tenho que. Cobra. Cobra. Cobra. Que ab. E... Ah, primeiro as damas. Oh. Que os seus brutamontes. Nunca ouviram falar. Isso é amor. Você é uma gracinha. Eu amo amor. What? Oh. O touro ferdi.